Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, emagrecer sempre foi uma coisa muito boa de se fazer. E saiba que para emagrecer não é necessário muitas ferramentas, muitas vezes algo simples como uma dieta simples já te ajudo a emagrecer, perder os quilos do seu corpo e perder a barriga, porque um dos efeitos de emagrecer, que é a ciência de perder os quilos do seu corpo, um dos efeitos é perder a barriga. E por que você vai perder a barriga? Porque quando você come, o alimento vai para todo o corpo. Bom, isso é verdade, o alimento vai para todo o corpo. Mas quando tem um excesso desse alimento, vai para a barriga e daí Vai aumentando, aumentando, aumentando E é dessa forma